Fala galera Minimalista, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje a gente vai fazer um react. Tomás, nosso colaborador, vai falar o que, que a gente trouxe hoje aí. Agora eu trouxe um vídeo assim pra gente sentar no sofá, assistir, curtir e relaxar. Ah. Você vai se sentir mais tranquilo só de ver esse vídeo. Assim. Então bora pro vídeo, bora, bora. bora. Depois, um Depois vai querer fazer isso em casa. Tá? Eita, Minimalist Home Store by Vitor. Ótimo. Já me agrada o visual. Ela falou que tá, já colocou finalmente o pedido da casa dela sete meses depois de se mudar. A roupa já tem uma cara minimalista. Já tem uma musiquinha calma no, no fundo, né? Daquela relaxada, igual você falou. Assiste no sofá, relaxado, tranquilo. <risos> Ah, que bonitinha, gatinho. Parece que filó. Três cores. Ela falou que não queria passar muito tempo organizando. Realmente é, é. aí você vai ver que nem tem muito de organizar. A, não, mas... a entrada. O que você acha da entrada? Limpa, bonita, madeira, cru. Daquele jeito oh. que a gente gosta. Esse, essa casa eu achei muito interessante porque, ah. assim, ela é minimalista nem tanto pelo visual, ah. mas ah. Pelo, pelo visual também, acaba que fica, ah. mas eu acho que é mais no, no, vamos dizer assim, no pensamento, na essência dela. Porque hum. ela pensou nas coisas para serem fáceis. Entendi. Entendi. Então não é nem tanto aquele... Não é a decoração, não é a decoração, é a praticidade perder menos tempo possível, ser prático. Ele tem pouca decoração, viu? Mostrando o, o aspirador de pó aqui é mais tecnológico do que, do que tudo que eu tenho na minha casa. <risos> Nossa, é bonito. Não é bonito? É bonito. Ela falou que prefere as camas com, com frames, né? Que essas madeiras. Sem Porque muito visual, é sem muito peso. Ela não tem quadro. Tem muita coisa, não tem tanta. Aham, tanto, aham. Né? aham. Então, tipo, é tudo bem mais limpo, assim. Ah, o que, que eu preciso? Aham, ah, o difusor, difusor de ambiente, uma vela aromática, uma, um abajur, né? Uma lâmpada, um, um lencinho ali. Aí você vê que é tudo muito bem pensado. Até, é, é, vamos é, é, aproveitar é... também. Pra fazer o jabá? O jabá. Frascos. Você vai ver que no vídeo todo ela usa muitos frascos. Todos os frascos são da mesma cor na casa. Com aqui. a embalagem parecida, estilo minimalista mesmo. E os, não se esqueçam que tem frascos da linha Seja Minimalista. É só vocês entrarem. O link tá na descrição. Tem bastante opção de. Tem duas, dois tipos de cores, dois tipos de roca, tem bastante combinações que vocês podem fazer. O um lençolzinho, branquinho. Para transmitir, é, realmente o vídeo transmite uma paz sem fim. E aí você vê que é uns cortes meio que mostrando, assim, os detalhes. Caramba, bonito. Vou voltar, vou voltar. Nossa, bonito, bonito. É, já vi a coluna de vento. É, sai daqui, é legal, bacana. As roupas de cama extra, quando precisar, ficam todas escondidas dentro do guarda-roupa. Com uma cômoda dentro do guarda-roupa, legal. Uma solução bacana. Carpete, eles usam bastante. Ah, eles falaram que a área de, de, de jantar ficou no segundo andar. Isso é diferente, né? A gente tá acostumado a ver no primeiro andar. E no segundo, os seus quartos, né? A mesa, sem muita frescura, bonita. Com um pezinho para apoiar o celular de gato. Os susplá, suplá, eu não sei como é que fala isso aqui direito. Mesmo. Ó, é o primeiro quadro que apareceu e mesmo assim, é um quadro bem, minimalista, bem menos cores e gosta de gosta formas, de gato assim. já me agrada muito tá <risos> já ganha vários pontos na casa Ah então você vai gostar muito coisa aos é, frascos aqui que a gente sempre falou bonitos os, os potezinhos de vidro com tampa de, de, de madeira Esse que me, te agrada isso aqui você gosta de um jeito legal de guardar comida ou coisa assim né isso aqui eu acho que é uma torradeira né acho que é uma torradeira um relógio bem bonito. Por que, que a gente não acha essas coisas por aqui, cara? Ficou triste quando eu vejo algumas coisas. O quadro me agradou bastante. Tudo em harmonia, tudo bem simples mesmo. Mas tem uma sofisticação. Você olha no, no desenho, no total, assim. Parece que traz uma sofisticação. O simples, ele agrada muito. Ele, ele tem uma beleza, né, própria. E bem bacana. O jeito de organizar os potes. Como... Aí você pode reparar que ela é realmente minimalista, porque ela nem tem prato tem dois, quatro, pra beber, três, precisa, três, pratos, mas... é, pra ela para pro... é ela, o é. que ela precisa uhum. a janela que a gente já comentou no outro vídeo, pessoal é, é de países de outros países que não sejam o Brasil usam janela na, gostam de usar muita janela assim, na frente da pia tal aqui no caso na frente do fundão né? e aí você vê que é uma cafeteira super nem sei o que isso aqui tudo faz, tá? Mas tudo. Ah, ela moe torna. faz tudo, faz o leite, é o fio... mole. Exatamente. <risos> belo comentário. E aqui é isso bom, aqui sim. é legal, ó, pra você colocar as tábuas, né? O um apoio, isso aqui é legal, de bambu e tal. Os utensílios aqui no cantinho. Soluções bem bacanas que dá para implementar em casa, às vezes um pouco diferente o visual e tal, mas dá para implementar. Ah, ah, ah, o sal do Himalaia temperinhos, as facas, né, guardadas aqui delicadamente. Olha que legal isso aqui. Você gostou disso aqui? Eu adorei, cara. Oh, eu gosto o jeito de... De... na hora que ele troca, o que ah, parece... O... Ah, olha aí, o... Ah, olha que legal. O gatinho já quase não gosta de afiar a unha, né? <risos> Nossa, tem até uma rede. Cara, isso aqui, isso aqui eu vou mostrar pra Vanessa, ela vai ficar louca, tá? Adoro essas coisas. Corrimão de madeira aqui também. Olha lá, a filosofia quem não conhece uh, os meus gatos, entra no arroba uh, gato minimalista também. Segue lá que vocês vão conhecer meus três gatinhos. Quase quatro. <risos> Depois vocês vão entender um porquê. Que... Ah, tem duas, tricolor? Que isso, tem duas... Olha os potinhos, ó. olha o detalhe, olha o detalhe. Por que, que a gente tem que usar umas coisas tão coloridas? Né? Isso aqui é tão bonito, cara. Isso aqui dá uma unidade para o local. Você vê que parece que faz parte da, da, da casa também. Não é porque é o um negócio do bichinho que é aquele colorido, louco, sabe? É pra, quem gosta, chá, pra quem é gosta, para quem gosta de decoração minimalista, tá? Não tô falando que é errado colocar um pote colorido, A gente tá só curtindo aqui o um visual minimalista da casa. Isso aqui, esses vasos aqui, não sei se você notou, mas eles têm uma... É tipo como se fosse uma, um granito, é, como se fosse uma... Isso aqui é bem legal, dá um... Ah, só para comentar hein? também dos potes aí do, do gato. Né? Por ser porcelana e ser liso, fica Aham. mais fácil limpar. Sim, sim, verdade, verdade. E... No tempo, vai grudando. É tá e, a, e a porcelana ela ela junta menos bactérias e tal. Ela tem toda uma pegada mais saudável para o gato também, para o animal que seja. Isso aqui no canto eu já vi uma outra casa. Eu acho que isso aqui é um aromatizador. Eu me lembro muito bem o cantinho aqui. E olha que bonito. É, igual você falou, não tem muita decoração, mas é bonito, hein? É bonito demais. Não, os é móveis. é relaxante. É relaxante, é calmo, é tranquilo. Olha, eu não sei, eu, eu, eu me achei até estranho com essa cara. Os gatos, gato. os gatos, os gatos, andaram afiando o sofá. E é da Ikea. Cara, a Ikea, de novo, né? Todo vídeo eu venho falar da Ikea. Ikea, me patrocina. Vem pro Brasil. Vem pro Brasil. Vem pro, pro Brasil. Vem Brasil. Trocar, não. não precisa, eu faço Brasil. propaganda de graça. É lindo demais as móveis da equipe. Quem não conhece, entra no site, vai lá, olha pra vocês Meu Deus, Dita no YouTube. Então, é, o que eu tava falando é assim, que eu, eu, eu me peguei estranhando gostar desse vídeo. Porque, porque você não gosta de coisa muito vazia, se eu te conheço. É estranho. Mas, mas, mas esse eu trouxe, trouxe uma calma. Olha o tapete que bonito. Meu Deus. Ela, ela fala aqui do Japand, a gente já falou do Japão mas o, o, os japoneses, o estilo Japand, que é o um minimalismo do estilo japonês, ele gosta de brincar com essa madeira em, em assentos, é, em camas, então ela utilizou também esses detalhes, você vê que a cama dela tem uma cama de madeira aqui também. E os potinhos, né, sempre com essa temática, eu não sei nem o que, que é isso aqui, se vai explicar essa, essa tesoura, o que, que é para cortar um de gato, se é para ela nem esse aqui é para tirar pelo ó isso aqui é legal isso aqui é legal tirar pelo de gato roupa e carpete assim. eu imagino que essa tesoura tá aí do lado do sofá estratégico para cortar hein? dos gatos essa arranha. já tá o um recado já não deixa, arranha já deixa, já deixa no jeito que é pra... as velas e você vê toda a temática né olha os livros as capas já tem um o minimalismo inserido ali e tal nos rótulos né? que bacana olha, cara uma coisa que eu fiz recentemente também, que foi bem legal, uhum. eu tava trocando alguns móveis e queria colocar algumas decorações lá uhum. na casa, e eu tinha um monte de livro que eu não lia mais, uhum. e eu fui num sebo, uhum. é, levei meus livros, eles avaliaram lá, me deram quase 150 reais lá, uhum. lá pra, pra trocar, e aí eu achei livros que eram bem interessantes, que tinha a capa mais... Mais, um mais para, tá... para decoração. Inclusive, eu pedi para eles. Ah, eu queria, legal. Eu queria um livro para decoração. E eles já até tinham lá uma sessão. De, que bacana. De que era interessante, que assim. bacana. É, aqui você vê que as tem as capas dois. legais. Você vê que aqui tem. Tem Aí essa eu pegada. Eu ficar guardando aquele monte de livro que eu não ia usar. Né? É, e olha que legal. É, legal, não bacana? Olha que legal esses vasinhos aqui, as, as florzinhas tá? e não sei como é que os gatos não destruíram tudo, meus gatos destroem tudo, tá? <risos> Flor e planta com eles, não é. E aí tem uns detalhinhos, um quadro encostado, tudo muito bonito, sabe? Um hack assim. Só faltou uma TV, né? Alguma coisa tá sentindo falta aqui. Você achou TV em algum lugar aí? Eu não vi por enquanto nada. Por enquanto, não. nada de TV. Mas ó, eu gostei bastante da decoração dela. Tem pouca coisa, mas é muito bonita as coisas que tem, né? Sim. Muito bem escolhidas, né? Traz essa estética bonita. Até os vinhos, aliás, os rótulos são muito bem escolhidos. Ah lá, para manter o espaço calmo, é, quentinho, warm, né? Muito legal. E a, olha aqui, se tem vê, verdade, se ela, vê. Não tem TV, ela, ela tem um projetor, caramba, que massa, isso aqui é uma Até ideia um muito legal. Na casa dela. Eu, vou, eu vou te confessar que na minha sala tem uma TV, mas a gente usa só pra ver filmes, é uma coisa mais específica, um evento, né, assim, tipo, ah, vamos juntar e assistir, seria mais legal se fosse um projetor, se você for pensar, eu tenho uma TV no quarto que eu assisto as minhas séries, ou que eu assisto normalmente, mas na sala não precisaria ter uma TV, poderia ser um projetor, né? Seria bem mais legal a experiência, né? Queria ter um home theater, ficaria legal. Esse aí, olhando agora e pensando o quanto que eu gastei pra fazer um painel e pôr uma TV, Exatamente! Né? Você poderia ah, pôr yeah. uma, uma parede crua igual a dela ali ficaria sensacional, né? Um frame de paz. Aí ela fala que tem mais um, tem mais um, um, um andar com com quartos. Essa casa é bem grande. Aí ela usa um dos quartos para dormir. Há mais um quadro ali você vê também que também correm, é. um pouco gosta de instrumentos também. Até vi já numa, um na escada um aqui um vaso bonito também bem colocado. A, me, a cama no mesmo estilo é uma um quarto de visita. Você pode ver que não tem roupa de cama no quarto. Por quê? Se não, você não está recebendo a visita no momento, não tem por que às vezes você deixar lá um negócio que vai sujar, porque os gatos pulam aqui e tal. Às vezes deixar né, de um jeito mais simples. Vai ficar fechado. Olha o escritório. Simples, bonito, tá? Muito bonito. Tranquilo, não tem nada demais esse aqui, esse ambiente, tipo, ah, uma mesa, uns detalhes alguns que, ela, que ela faz. Ah, é de a parte de embalagem. Ah, o computador um Mac lindo, né? Branquinho e tal. Um carregador aqui o celular. Um cafezinho ou um algum refrigerante, alguma coisa aqui. Hum. Ela falou que, que a sala é muito quente, então ela usa um ventiladorzinho, alguma assim. Então fácil. esse aí eu acho que é um ar-condicionado. Ah, é verdade, é um, é um... É um ar-condicionado portátil, né? Aqueles que pode levar para o ambiente. É uma coisa que eu reparei nessa casa, que é que ela também não tem iluminação no teto. Ah, ela usa os abajur. Por isso que uhum. tem bastante abajur. É legal. Esse aqui já é uma pegada mais vintage, antigão tal. Tá? Aqueles de apertar, né? A cordinha. Puxar a corda e apertar. Sala de vestir. <risos> um closet, open, um walk-in closet. É, ela, como eu disse, ela tá preparada pra, pra guerra. É realmente é, é, é. só com o necessário. E, e, e umas mesmo roupas é pesadas, mulher, faz tá? frio ali. Eu acho que faz bastante frio pelas roupas. aí mesmo, ali. tipo, sei lá. De mulher, que geralmente ah. tem muita peça. Você vê que as peças dela tem as cores mais ou menos combinando. Ela aham. vai, vai dombrando. Um Sim, com... vai pros tons terrosos. Aqui, olha o que ela falou aqui, ó. Que ela, ela deverá é, estralhar em breve. Então ela já tá querendo então, tirar coisa. Ela já tem. Ela, realmente ela tem pouca coisa e ela ainda quer tirar. Olha é. ah lá, ela falou assim que as roupas fora da estação, estão guardadas numa, numa, numa gaveta em um lugar separado. No caso, achei que aquelas roupas eram de frio, mas pelo visto não. Aqui que estão as roupas de frio, para ver como eu não entendo nada de roupa. <risos> Paciência, eu gosto do básico. As bolsas, um cantinho embaixo das roupas também, isso aqui é legal, né? Para você aproveitar espaço. E ali é um lugar onde ela se maqueia, coloca os seus cosméticos, tem um espelhinho e tal tem um aromatizador, tem com um uma plantinha bonitinha e aí onde ela edita os vídeos, né, que é o, o escritório dela, é assim escritório ela não mostrou acho que a casa toda, pelo que eu entendi, tem alguns quartos que ela não utiliza ou se ela utiliza é, seria esse aqui, que é o, um para escritório, um para o quarto de visitas o outro é o quarto dela e eu acho que tem mais um quarto, são quatro quartos e três banheiros então ela não mostrou algum, algumas coisas, ela nem mostrou Provavelmente porque ela não deve estar utilizando e tal né? E é como ela, ela utilizou assim só o necessário Provavelmente esses cômodos só tenham nada ou alguma coisinha que não, não, não se usa no momento Mas fala aí, não dá vontade de não, tirar indíssimo. umas férias ficar, casa dela, ficar, ficar, tá ficar, ficar deitado lá no cantinho e tal Ó, deixar no frame do gatinho aqui pra finalizar o vídeo eu simplesmente adorei o vídeo. Vou pausar aqui. Nota 10 para casa. Que nota você dá para essa casa? Pensando assim, de 0 a 10. Ah, se fosse usar a, a razão, a razão falaria... até um pouco menos, assim, né? Mas o coração ficou aquecido, Ficou é. tipo, quentinho, ficou quentinho. Ficou. Tá bom, eu gostei também. É uma ótima escolha, mais uma vez, um vídeo que dá muitas Sim. ideias pra gente, que inclusive, pra nós mesmos que gostamos de decorar a casa. Você dá vontade de fazer a casa tudo de novo, né? a olha essas coisas, <risos> tudo bem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, comentem, compartilhem com toda a família. Tomás, dá o último recado pra galera. Galera, a gente só também quer agradecer vocês pelas né, sugestões que estão dando, feedback, a gente tá gostando muito. E... Mande seu comentário aí pra gente que a gente vai... Isso, um todo, gente. mostra, manda o que vocês querem que a gente reaja, a gente vai trazer aqui, ainda vai mandar um abraço pra vocês. Fiquem com Deus, um forte abraço até o próximo vídeo.